Boa tarde, amado e abençoado povo de Deus é com grande temor que hoje estamos aqui para liberar aquilo que Deus colocou no nosso coração em cima daquilo que já tem falado há vários dias aqui na igreja é com muita reverência que hoje estou aqui mais uma vez mesmo embora já faz algum tempo que não tenho mais pregado mas quando no final da manhã recebi a convocação para essa, essa ministração Eu fiquei um pouco preocupado Mas sei também que Deus precisa de todos nós E tem algo muito profundo para falar a todos nós Quero estender meu abraço a todos aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda assistirão em tempos depois, e pedir que nós possamos orar e colocar essa ministração agora diante do Senhor. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, é com grande temor e reverência que estamos aqui para liberar aquilo que está no teu coração. Abra o nosso entendimento e abra, Senhor, o Espírito Santo sobre este lugar e sobre a minha vida e sobre todos aqueles que ouvirem essa ministração para que assim como tu fizeste com os teus discípulos de abrir o entendimento para compreenderem as escrituras nós possamos Senhor receber o, o entendimento através do Espírito Santo para compreender o momento e a situação e aquilo que tu queres nos ensinar através da tua palavra através do Espírito Santo em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o selo do sangue do Cordeiro seja sobre este lugar e sobre cada vida que tu tens trazido para este lugar. Amém, Senhor. Queridos, nesses últimos dias, a palavra de Deus tem sido ministrada com grande profundidade nos cultos e nos ensinos, nas ministrações, e nós precisamos estar atentos ao falar do Espírito. Não basta nós estarmos aqui apenas de corpo, assistindo, fazendo presença. Nós precisamos abrir o nosso coração para entender, compreender o que Deus quer nos falar através de tudo que Ele tem liberado. E compreender também o momento que a igreja e o mundo está vivendo. Deus diz uma coisa muito profunda nos profetas e também em 1 Pedro Onde ele diz que o juízo começará pela minha casa Então nós temos que entender Tudo aquilo que nós estamos passando, qual é o propósito disso? Talvez muitos estejam passando por dificuldades Até pelo momento que nós estamos passando Grandes problemas têm surgido em todos os lugares, tanto, tanto na igreja quanto na sociedade, no mundo todo. Não lembro de nenhum, nenhum momento na história, desde que eu me conheço por gente, onde um evento tenha afetado todos os países do mundo e toda a população do mundo. Nós não sabemos que Ninguém Ficou de fora Dessa prova Então talvez você possa muitas vezes Dizer assim, mas por que que eu estou Passando por isso Eu estou na igreja, eu faço tudo O que é correto, faço tudo o que eu aprendi a Fazer, sigo os mandamentos E no entanto a minha vida está de perna Para o ar E há momentos e Reconheço que também já passei por isso, e passo por isso, que há momentos que dá vontade de chutar o balde, para com tudo, segura o trem que eu quero descer. Mas nós temos que entender, e mudar a nossa pergunta. Nós temos o costume de perguntar para Deus, por que, que eu estou passando por isso? O que, que eu fiz para passar por essa situação? E Deus quer que a gente faça uma pergunta diferente, que vai fazer toda a diferença. O que eu preciso aprender no meio da situação que eu estou vivendo? E aí você vai começar a olhar todas as situações e circunstâncias com olhos totalmente diferentes. E vai compreender muita coisa. Talvez o deserto que você esteja passando, você não esteja compreendendo até aqui. Porque muitos que estão hoje na igreja estão sendo confrontados pela palavra. E uma das coisas que nós nunca podemos esquecer, daquilo que Jesus alertou para os últimos dias. E Ele alertou claramente pelo Espírito, que nos últimos dias, apostatarão da fé obviamente não todos mas por que apostatar da fé? você acha que um ímpio vai apostatar da fé? só vai apostatar da fé quem está na igreja e aí nós precisamos entender o que nós como cristãos não como crentes porque nós temos que fazer uma separação entre cristão e crente, porque macumbeiro, espírita e todo o resto, até o ateu, eles são crentes também. Nós somos cristãos. E como cristãos, precisamos nos firmar na única coisa que pode nos trazer a, a luz que nós precisamos nesses momentos. Vejo que tem muito cristão hoje procurando Auxílio ou procurando novas, novas fontes na internet E em outros lugares Mas preste atenção Quando Jesus alertava sobre os últimos dias Qual foi a maior advertência que Jesus deixou nos evangelhos? A maior advertência foi Cuidado com os falsos e isso tem me tocado muito, e eu preciso que todos nós tenhamos o filtro do Espírito Santo. Cuidado com os falsos, e veja bem: muitos que estão aí pregando grandes revelações não estão fazendo isso por propósito, mas o próprio Espírito diz. Que a profunda revelação que Deus dá É genuinamente na palavra Eu nunca esqueço quando um dia Deus me falou algo que eu Era muito faminto e sou, continuo muito faminto em conhecer As novidades e conhecer as entranhas da palavra de Deus E Deus me disse não serão livros, não serão homens, mas será a minha palavra que vai te ensinar. E desde aquele momento eu comecei a colocar a Bíblia como centro de todo o meu estudo, de tudo aquilo que eu busco hoje, a Bíblia é o centro. Não são livros, não são ministrações de youtubers famosos, não são ministrações de grandes homens de Deus, não. Aqui a essência do Espírito Santo. Quero abrir com os irmãos o livro de Oséias, capítulo 2. Quando o povo de Deus estava como escravo no Egito, 430 anos, aquele povo que começou a clamar por libertação, não era o povo que desceu com Jacó quando passaram fome, quando foram recebidos e Acolhidos por José, que tinha ido à frente. Aquele povo que estava clamando já era outra geração que nem sabia mais o que era a liberdade. Já estavam tão acostumados com ser prisioneiros que, em muitos aspectos, eles não sabiam mais viver outra vida. E para esses, Deus mandou a libertação. E de que forma ele mandou isso? O que, que ele prometeu? Deus prometeu tirar do Egito e levar para uma terra que manda leite e mel. Para a terra das sete nações que seriam despojadas e seriam dadas para o seu povo. Mas esse povo não caiu de paraquedas direto lá. Eles tiveram que passar, não por vontade de Deus, mas para aprender a obediência. Eles passaram 40 anos no deserto. A igreja hoje tem sido permitida por Deus a passar um deserto, para quê? O livro de Oséias, do profeta Oséias, no capítulo 2, no verso 14, diz uma coisa muito, muito importante. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração... Você busca Deus e quer que Deus lhe fale no coração? E você acha, por acaso, que Deus vai falar ao coração do seu povo, no meio do burburinho, no meio do barulho, no meio do tráfico do mundo? Aprendi que não. Aonde que você consegue ouvir Deus? No silêncio, na quietude, aonde Elias ouviu Deus, quando ele foi se refugiar na, na caverna, diz a palavra que passou um grande terremoto e Deus não estava passou um forte vento e Deus não estava, lá por fim passou uma suave brisa, um cicil suave e lá Deus falou só há um jeito de nós ouvirmos Deus falar ao nosso coração É quando estamos no deserto E veja bem Nós confundimos muitas vezes O que, que é um deserto Você pode achar que o deserto é que você está passando Hoje de dificuldades, de provações De angústias, de dores E ais, e você acha que isso é um deserto Em parte pode ser E é Mas o verdadeiro deserto É muito diferente Lá no verdadeiro deserto Não tem distrações Não tem shopping, não tem youtuber Não tem nada Lá É areia abrasante Sol escaldante Um céu azul Que chega a doer as vistas E nada mais E é nesse deserto que Deus quer nos Ensinar e falar Ao nosso coração Veja bem, vamos resumir, a palavra do culto de ontem, no culto de manhã, Deus falou muito sobre aquilo que Jó estava passando, havia passado, agora eu te pergunto uma coisa, nos 66 livros da palavra de Deus, qual o homem de Deus? que teve um livro inteiro de 42 capítulos dedicado, único e exclusivamente a falar decide si, de, da daquilo que ele tinha passado somente Jó então é nessas entrelinhas que nós precisamos parar e perguntar a Deus o que, que tu quer falar através desses, desses detalhes Jó fala muito com cada um de nós e ontem de noite Deus falava muito forte sobre perseverança Que Deus quer nos restaurar, mas não apenas restaurar, que Ele quer nos restituir E é dentro desse link, dentro dessa linha do Espírito Que nós precisamos entender a nossa posição hoje, como cristãos Como filhos de Deus, como igreja de Cristo, neste mundo porque nós estamos nesse mundo Nós não somos fantasmas nesse mundo Nós estamos nesse mundo e vamos passar tudo Que o mundo vai passar E pior Porque os primeiros que serão Olhados, acusados e perseguidos Serão os cristãos Não vai ser o ímpio O servo de Satanás Vai ser os filhos de Deus E como é que você vai passar esse deserto? Murmurando, lamentando Morrendo no solo escaldante Ou perseverando E procurando entender o que Deus está fazendo Na nossa vida Queridos, eu não tenho o costume de ficar Anotando e fazendo páginas e páginas Do escrito Eu aprendi que O Espírito Santo Tem que ter liberdade para falar e mudar Se ele agora quer mudar alguma coisa Eu preciso estar aberto para isso e se eu escrever, eu vou estar preso àquilo que eu escrevi, e eu não quero estar preso. Por isso nós precisamos entender algo muito claramente, o que, que Deus quer nos falar nessa tarde, nessa ministração. E linkar essa ministração com aquilo que tem sido liberado aqui. Veja bem, nós só vamos conseguir passar essas provas com a cabeça erguida e olhando para as coisas do alto, e não para as coisas da terra Se nós compreendermos o que está acontecendo Eu aprendi Que eu nunca vou obedecer uma coisa que eu não conheço E eu creio que você também não Você só vai obedecer aquilo que conhece E só vai obedecer o que conhece Se estiver sujeito E aberto ao falar daquela ordem Caso contrário não vai acontecer então, nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer. Quais são as provas, querido, que você está passando? Hoje, eu olho para a minha vida e, sinceramente, tem momentos que dá vontade de chutar o balde. Tem momentos que dá para, para por aí que não tenho mais condições. E, realmente, eu e você, por nós mesmos, não temos condições. Ou nós estamos firmados na rocha... Ou vamos sucumbir? Isso é uma realidade. E não vai ser nenhum YouTuber, não vai ser nenhuma ministração de grande homem de Deus que vai nos trazer a luz. Vai ser o Espírito na Palavra. Fora isso, nós vamos ser fatalmente iludidos e enganados. E não vamos passar de religiosos. E o que Deus quer fazer da igreja hoje é um povo Vencedor. Gideão um dia foi convocado para defender o povo E levantou um exército E lá foi ele levantar 32 mil homens E ele olhava aqueles 32 mil homens e diz, Puxa, acho que ainda é pouco, vai ser difícil E Deus diz, olha, manda os covardes para casa 22 mil foram para casa depois diz, Deus diz, manda os imprudentes para casa Aqueles que tomam água Aqueles que vão se abastecer na hora da necessidade De qualquer jeito, sem prestar atenção Manda para casa Sobraram quantos? Trezentos Eu creio que Gideão olhou para aqueles 300 e ficou apavorado Se olha, nem vou mais para diante, eu vou ficar por aqui Porque como é que eu vou vencer com 300 Deus não precisa de um grande exército Deus precisa de homens e mulheres fiéis Que obedeçam a sua palavra E é isso que ele busca em nós, em mim, em você, na igreja, hoje Não povo Jesus não ensinou povo Jesus ensinou os discípulos Então nós temos que entender algo muito, muito profundo quando Deus, quando o Espírito está conosco, nós somos maioria, não importa o que está diante de nós, nós somos maioria, nós somos chamados para sermos vencedores, quando Moisés foi conduzir o povo, Deus disse, olha meu anjo vai adiante de ti, Moisés disse, não, não. teu anjo só não me serve, se tua presença não for conosco, não nos faça subir, e é isso que nós temos que olhar hoje, a presença viva de Deus, não de alguma outra força, nossos pés devem estar firmados na rocha, e para isso, Deus levou aquele povo pelo deserto, eles não foram pelo caminho mais curto, eles não foram pelo caminho mais fácil, eles não foram de helicóptero de avião de paraquedas direto na terra prometida eles foram pela prova para que você acha por acaso que Deus deu o seu filho na cruz por mim e por você para depois no fim te deixar de dizer, olha, isso aqui não me interessa, bota para o lixo é descartável como o mundo faz você acha que Deus faria isso? Jamais, em hipótese nenhuma Porque Deus diz Nunca, jamais vos abandonarei Mesmo que esteja no vale Da sombra e da morte, lá estarei contigo Então ele diz Olha, vai chegar um momento que tu vai Estar no vale da sombra e da morte Mas tu não vai estar sozinho, eu estou contigo E nesses Momentos que nós estamos vivendo Temos que buscar A presença viva De Deus junto conosco e isso é algo que eu aprendi, não vai ser na emoção, ah, naquele culto fiquei todo arrepiado, fiquei emocionado, querido, isso é, isso é alma, emoção é alma, Deus quer nos levar ao Espírito, e ao Espírito você pode estar na caverna, não ouvindo mais nada, não sentindo mais nada, não sabendo nem onde é que é o norte, onde é que é o sul, mas é lá que Deus está contigo, e é lá que Deus está comigo, dando, o, abrindo o ouvido para o seu falar, e é nisso que Deus quer nos levar nesses momentos difíceis, de angústia, de tribulações, não é para nós sair por aí, gritando, pulando, oba, oba, todo arrepiado, querendo ver graveto pegar fogo, não é isso, isso é coisa da alma, isso é coisa de criança, povo maduro de Deus, vai passar as provas de cabeça erguida, povo maduro de Deus, vai ser como Josué e Caleb, mesmo vendo, os gigantes, vendo as muralhas fortificadas, vendo toda a opressão que tinha lá, vamos subir, porque Deus está conosco, Deus prometeu, Ele vai cumprir, de que maneira você olha hoje as coisas que estão passando? Você pode dizer, ah, mas tu não sabe o que, que eu estou passando hoje, querido, eu vou te dizer uma coisa, tu não sabe o que, que eu estou passando hoje, então a minha prova é a maior prova A tua prova é a maior prova E cada um de nós Vai passar pela sua prova Só que Veja bem Quando um médico, um advogado Um engenheiro Vai entrar na faculdade Para se especializar Ele vai ficar reclamando Quando ele tem que fazer uma prova? Eu acho que não eu acho que ele vai se preparar Vai sacrificar fim de semana Vai sacrificar um monte de coisa Vai se dedicar, vai estudar Vai mergulhar nos livros E se preparar, ir lá na prova Enfrentar a prova E ser aprovado Agora eu te pergunto Pergunte para o nosso advogado Se quando ele fez a faculdade de direito Qual a prova que ele precisou fazer? será que lá na prova de direito ele tinha que dissertar sobre é, como abrir um peito e fazer a cirurgia de um coração será que era isso? isso é coisa do médico o advogado tem que fazer prova das leis e assim vai assim por diante então querido as pessoas perguntam assim Ah o pastor falou Que nós temos um propósito Nós temos que seguir O, o, o nosso chamado E qual é o meu chamado Querido Qual é a prova que você está passando Ali está teu chamado Pergunta Para o advogado que está lá Respondendo leis Respondendo situações criminais qual é o teu chamado? Eu sou. Ele vai te olhar atravessado Qual é a prova que tu está passando? Ali é o teu chamado Porque Deus não vai te dar uma prova Aonde não seja o teu chamado E Deus não vai te dar uma prova maior do que a tua capacidade A prova é apenas na medida da nossa capacidade eu disse muitas vezes, eu creio que muitos de vocês também disseram, não aguento mais, chegou no meu limite, não dá mais, eu disse isso muitas vezes, e um dia Deus me puxou a orelha, e Deus me disse, filho tu está me chamando de mentiroso? Sabe quando a gente leva um susto? Quando o espírito nos constrange de supetão? E eu parei assim, como assim? Eu estou chamando Deus de mentiroso? De que maneira? E Deus me disse, eu não falei que eu não te dou Nenhuma prova maior do que a tua capacidade E tu está achando Que tu está no limite Quem sabe da tua vida, é tua alma Ou eu que te criei Quem sabe de ti, meu querido É aquele que te criou Não é aquilo que o inimigo Bota na nossa cabeça E nós precisamos pena que o tempo é muito curto, no mesmo livro de Oséias, eu sugiro para os irmãos, como eu já tenho falado muitas vezes, nós temos que entrar dentro da história, entrar dentro do livro e descobrir nas entrelinhas o significado de muita coisa, e se você ler os 14 capítulos do livro de Oséias, uma coisa deve chamar a atenção, se você ler com, com, prestando atenção, uma coisa deve chamar a atenção no livro de Oséias. Sabe quantas vezes a palavra Efraim está anunciada no livro do profeta Oséias? 33 vezes. Com que idade Cristo deu a sua vida na cruz por mim e por ti? 33 anos. E o que, que a palavra Efraim, dentro do livro do profeta Oséias, Quer nos ministrar Além de ser uma tribo Que faz parte do corpo de Cristo Aqui especificamente Efraim fala igreja Então a palavra do Euséias É estritamente para a igreja Para mim e para ti Que somos igreja, que somos cristãos Vamos agora Por fim, Deus nos mostrou O deserto por onde ele nos levou para nos falar ao coração E foi Deus que nos levou ao deserto Não foi o diabo Foi Deus que nos levou ao deserto para nos falar ao coração Não foi os meus erros Ah, por que, que eu estou passando por isso? Aí vem os amigos de Jó e Ah, mas nós temos que orar para ver onde é que está o pecado Ah, mas também Ah, irmão, tu está nessa penúria Porque tu não é dizimista Será? Será que é isso? E, e, e a palavra de Deus e o ensino de Deus fica onde? Vamos para o último capítulo do livro de Euséias, capítulo 14 E lá diz assim, ó, promessa de perdão E eu, para resumir eu quero ler a partir do verso 5 Do capítulo 14 de Oseias E diz assim ó Serei para Israel como Orvalho e ele Florescerá como lírio E lançará as suas raízes Como cedro do Líbano Só esse versículo Daria para fazer um culto inteiro e talvez mais Veja bem Nós estamos No final da tarde Desafio você A sair por aqui em qualquer lugar por aí hoje a procurar orvalho vai achar orvalho nessa hora? não mas na madrugada quando você levantou de cedo antes do sol nascer tinha orvalho lá no deserto apesar de ser deserto escaldante na madrugada tem orvalho e o que que o orvalho é? Todas as plantas verdes precisam do orvalho para manter a vida Pode uma planta não ter água da chuva, mas se ela tem a, o orvalho, ela subsiste E aqui diz, eu serei, Deus, eu serei o orvalho na tua vida Ele está dizendo, não tente me buscar depois que o sol está a pino me busque na madrugada, me busque cedo de manhã você tem dado as primícias para Deus antes do tráfico do mundo encher a tua cabeça tem buscado realmente aquele tempo aonde o orvalho ainda está lá para ser buscado depois ele diz florescerá como o lírio e lançará suas raízes como cedro Deus usa as coisas Antagônicas, opostas Um lírio, uma flor Delicada Contra As raízes de um cedro Do Líbano Duas coisas opostas Uma extremamente frágil A outra extremamente resistente e forte E Deus diz Você florescerá como o lírio entendo uma coisa o lírio floresce para fora mas ele é extremamente delicado extremamente delicado você e eu por nós mesmos somos extremamente delicados e nada podemos contra nada por si só mas aí Deus diz mas você lançará as raízes como o cedro do Líbano Irmãos, se você tiver a oportunidade de um dia ir para um deserto Deserto verdadeiro, real A única árvore verde que você vai encontrar lá É uma árvore que eles chamam de acácia, Que é diferente da nossa acácia aqui, mas é uma acácia. E a pessoa que me explicou é uma árvore que dá mais ou menos 5, 6 metros de altura a mesma circunferência muitos galhos toda inosada e a pessoa de lá me explicou, a mesma quantidade o mesmo tamanho que essa árvore tem para fora, seja em altura seja em circunferência as raízes dela tem para dentro do chão pode vir o vento e a tempestade que quiser, nada vai arrancar aquela árvore pode estar passar um ano sem chuva, como acontece aquela árvore vai buscar sua água sua umidade lá na profundeza você e eu somos convocados por Deus a expandir as nossas raízes nas profundezas e as profundezas são os segredos de Deus você não vai achar os segredos de Deus no cima, rolando por cima do chão os diamantes são encontrados nas profundezas Os cascalhos são encontrados em qualquer canto Onde tu está buscando Firmar os teus pés Nós temos que entender isso com toda a profundidade Para entender o que, que Deus nos quer falar através do profeta Oséias Mais ainda Verso 7 Os que se assentam de novo a sua sombra voltarão Serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como o vinho do Líbano Isso é mais um versículo que daria um culto inteiro Veja bem, quando que nós nos assentamos? Se você passar um dia inteiro em pé, trabalhando em trabalho pesado Quando chega de noite em casa, qual é a primeira coisa que vai fazer? Chutar o sapato para um canto e se espaldar numa cadeira ou num sofá. Se assentar. E aqui diz: os que se assentam, significa o seguinte. Quando você descansar, então. Sabe qual é o problema que hoje a igreja enfrenta? Dá muitos ouvi, muito ouvido Para o tráfico do mundo Para o barulho do mundo Para as atividades do mundo E não consegue parar Para se assentar Para descansar em Deus E aí diz assim ó, A sua sombra voltarão Aquele que estiver realmente no deserto A 40, 50 graus de calor Vai dar muito valor Para uma árvore de sombra poder se assentar nele que seja no chão, vai dar valor para isso e Deus diz, aqueles que se assentarem de novo na sombra voltarão serão vivificados como cereal quem é do agronegócio sabe que pode semear uma semente e vai colher cem ou mais sementes dependendo do da plantação. Então, ele vai ser vivificado como cereal. Você pode lançar uma semente hoje, mas a colheita pode ser a 100 por 1. É a promessa de Deus para a nossa vida. E ele coloca mais: florescerão como a vide. Queridos, quantas vezes nós passamos por cima da palavra e não prestamos atenção nos detalhes na vírgula? Eu te pergunto, você já parou para apreciar a flor da videira? Num parreiral de uvas, tu parou para olhar a flor? Será que alguém vai. Nosso pastor tem videira. Será que ele vai viajar para a terra dele lá só porque avisaram que a videira está em flor? eu duvido, acho que não, agora quando estiverem frutos, aí sim, então ninguém presta atenção à flor da vide, muitas vezes nós queremos que as pessoas nos apreciem, que nos elogiem, que vejam as grandes coisas que nós fazemos, e Deus diz, isto não é nada, ninguém vai prestar atenção, Talvez você esteja passando Uma situação que você faz de tudo Como a gente costuma dizer aqui Faz das triplo coração E ninguém dá a bola, ninguém dá a mínima E tu diz Hum, que coisa Vou trocar de igreja Ninguém me dá a bola lá, ninguém dá a mínima para mim Querido, você nunca vai trocar de igreja Porque tu é a igreja Tu pode trocar de ministério E com certeza Te digo uma coisa, será pior porque Deus vai completar a obra Ele não vai deixar a obra pelo meio caminho Então Deus diz que nós seremos como Florescerão como a videira Ninguém dá importância nenhuma para a flor da videira Ela não cheira, ela não tem cor Ninguém presta atenção Mas depois da flor da videira Quando você colher aqueles lindos cachos Maravilhosos Aí você vai ver o fruto E todo mundo vai apreciar o fruto E vai prestar atenção no fruto Deu para entender? E a sua fama será como o vinho do Líbano Primeiro milagre de Jesus Que está mencionado nos evangelhos É quando ele Numa, numa cerimônia, numa boda De Canaã ele transformou a água em vinho A água na Bíblia simboliza a palavra de Deus E o vinho simboliza a alegria É possível E eu vejo isso E talvez você mesmo passe por isso Que com toda a palavra de Deus Que você tenha no seu coração Com todo o conhecimento da palavra Que você já adquiriu Não tem alegria porque a letra mata, só o Espírito vive e fica, Deus quer nos levar nesses tempos de provas e tribulações, a viver no Espírito, a sair da letra, conhecimento, tem gente aí que tem conhecimento, bárbaro, mas não tem vida, então Deus quer transformar, Todo esse conhecimento, toda a palavra de Deus Toda a água que nós temos Em vinho Em alegria Em prazer, em satisfação E quando você tem Este entendimento Aí você vai Cumprir o que foi ministrado ontem de noite Perseverança Porque eu aprendi Na minha vida que eu só consigo ter perseverança quando eu tenho firme convicção daquilo que eu espero lá na frente. Ninguém tem perseverança de algo que não espera. Ninguém tem perseverança de algo que não acredita. Ninguém tem perseverança de algo onde nem tem fé. Então há uma necessidade de nós firmarmos nessa palavra. E buscarmos sim, aí a perseverança. Porque quando nós tivermos a perseverança firme, pode chover o canivete aberto, porque nós vamos perseverar. Porque Deus nos promete a vitória. Eu vejo... Muita teoria sendo pregado Hoje por aí fora Muita teoria Muito conhecimento Mas quando você presta atenção Em muitas mensagens Que são liberadas por aí Eu vejo que é que nem cachorro Correndo atrás do rabo Não chega a lugar nenhum E isso é um grande problema Porque a confusão que traz ali não me traz luz E o que eu preciso hoje é luz Luz sobre a verdade Então queridos Guarde bem Talvez tenha muito mais coisa que eu pudesse falar Mas precisaria mais duas, três horas Mas busque você entender o que Deus está fazendo na tua vida através do deserto, através das tribulações e das provas. Jesus nunca prometeu o mar de rosa, mas ele prometeu vitória no meio das tribulações. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha, Deus livrou eles na fornalha dentro do fogo Tem crente hoje que quer ser livre da fornalha e não aprender nada. Então quando o diabo vem e coloca na tua mente que você é, é que Deus desistiu de ti, que Deus não se importa mais contigo, que não tem mais jeito, Lá com o tempo que tu vivia no mundo Estava tudo melhor Ah Rejeita isso Finca o pé na rocha E deixa Deus completar a obra Perseverança Amém queridos Nós vamos encerrar por aqui Porque eu creio que aquilo que Era justamente a mensagem de hoje Deus falou. Sugiro você buscar mais, ter mais comunhão com a palavra, com o corpo de Cristo, com as ministrações. E quando passar pela crise, pergunte para Deus: o que eu preciso aprender no meio dessa situação? Não pergunte por que estou passando isso Aqueles três amigos de Jó Só foram lá para torrar a paciência dele E fazer acusações E no final Deus deu uma tremenda reprimenda neles E Jó, no meio de toda a miséria Teve que orar por eles Pense nisso Talvez no meio da tua miséria, que você considera, você seja usado para ministrar ainda para outras pessoas. Pensa nisso. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos e pedimos, Senhor, que a tua palavra permaneça agora, seja selada no coração de cada filho teu, de todos aqueles que ainda forem acessar para que eles possam crescer em vida, e tu possa fazer, Senhor, um povo vencedor, mesmo que sejamos um pequeno rebanho, mas tu faça um povo vencedor, que tenha os seus pés firmados na rocha, e possa perseverar firmes até o fim, plenos na vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a todos.